Bom dia os amigos do canal Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vídeo aqui do APA Carregadeira Miffica é 75.3 Eu vou carregar um caminhão de saiba Mas nós vamos fazer um vídeo curto Como é que ela trabalha Então é... nós vamos carregar esse caminhão de saiba então eu vou fazer esse vídeo. É uma faca, ela, ela já tem. Essa faca carregadeira ela já tem já tá beirando 50 anos. Só com nós ela tem mais de 20 anos trabalhando. Então é o operador dela, nosso amigo Jota. Vou deixar aí pra os amigos ver com uma, uma parzinha antiga como que ela trabalha bem ela é transmissão 24 não é aquela 28 mas trabalha com beleza e outra tem a manutenção barata ela é uma ótima máquina nosso amigo Jota aqui que é o operador dela O cara é... é as manhas Ela Vai ter um vídeo curto aí pros amigos Tem uns amigos aí que pediu para fazer uma, O outro vídeo dela trabalhando Então agora nós estamos carregando esse caminhão de areia De, de areia de cabo. Então aí o pessoal já tem uma ideia aí, Essa maquininha Essa é uma, é uma areia que aqui na nossa região nós usamos ela para assentamento de tijolo. Aí mistura ela com uma areia grossa, cal e cimento para assentamento de tijolo. Agora já tem muitas regiões que eles não usam esse tipo de, de areia de cabo para assentamento. Aqui na região nossa nós usamos. a nossa região é uma região que tem material bom, a areia grossa é muito boa, areia fina é excelente areia fina para reboco. e a eu quero dizer aos amigos aí que esse depósito aqui é nosso e logo eu quero fazer um outro vídeo também é Eca... cá cavalo mas puxa areia eu vou fazer um vídeo pelo dia indo no porto carregar o carregar a carreta de areia então é é muito importante o pessoal ver como é que a vida da gente né no dia a dia aqui ó vai tem uma vaquinha de leite ali em cima também que tira um, um leitinho também Então, é lá no monte de areia tem dois guardas. Isso também é muito interessante. Lá atrás tem um outro caminhão vasculante também, que é da entrega também de areia, sai muitas coisas. E... e essa máquina aqui é que carrega os caminhões. E de vez em quando nós faz um perdicinho -de, de terra para nós com ela também, que é a vez nas diferença mas faz nós faz umas casa também para caixa então é nós acerta terreno com elas daqui uns dias também vai fazer um vídeo lá que nós vamos acertar um terreno onde vai dar tirar uns 30 caminhões de ferro então é a gente faz um vídeo lá que vai estar legal agora ele está quase capaz de carregar o caminhão tá já está acertando a carga em cima aí é para os amigos ver como é que uma maquininha dessa tem quase 50 anos como ela trabalha e outra tem uma manutenção muito barata é motor mercedes é, a manutenção dela é uma manutenção barata mesmo que você tiver que mexer na transmissão dela hoje não fica mais que 3 mil real às vezes até menos você compra as peças aqui em Ribeirão Preto então é fazer forte material é a melhor máquina que, que tem um tempo atrás nós compramos uma máquina mais nova. E cada vez que ela quebrava, ela quase quebrava nós juntos. Então, essa não, essa é uma maquininha com manutenção barata e outra. É a máquina do dia a dia. Vamos dar uma mostrada ali, o rapaz dono ajeitado lá em cima. Ele já acabou de colocar 6 metros em cima da caçamba Então é uma excelente máquina Hoje nós vamos ficar com esse vídeo curto Pedir os amigos para se inscrever aí no canal Deixar o like aí E ativar o sininho aí Para quando tiver vídeo novo A pessoa receber o vídeo novo Agora nosso amigo Jota já vai Já vai desligar a máquina ele vai deixar a máquina lá, acaba de acertar a carga e já desliga lá embora. mostra mais um, umas vaquinhas aqui do leitinho aqui nós temos um terreno grande aqui, então nós temos o gado que anda no meio do material aqui é porque é areia, tijolo. então é... o gado fica curto aqui no meio acertar a carga esse é o nosso amigo Jota agora ele acabou de acertar a carga e também nós já vamos encerrar o vídeo porque já está com 7 minutos e os amigos não se esquecer de se inscrever aí no canal e deixar seu like muito obrigado a todos, uma boa tarde até o próximo vídeo